Bem-vindos de volta ao Honda CEO Conference Brasil 2023. Eu sou o Eduardo Rosman, sócio do BTG Pactual, e eu vou é, moderar né, o próximo painel. Agradeço a todos pela audiência e gostaria de chamar aqui ao palco o João Del Valle, cofundador e CEO da eBanks. Boa tarde, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. Nesse painel, a gente vai falar, obviamente, sobre a companhia e também vamos falar sobre eficiência e rentabilidade em tecnologia, que eu acho que o ibank tem de sobra. João, é. obrigado mais uma vez. Você esteve aqui no ano passado, foi uma conversa muito boa. A gente vem acompanhando né, a história do ibank já há bastante tempo, mas só para a gente colocar todo mundo na mesma página, será que você pode, brevemente, porque eu sei que tem muita coisa para contar, é, explicar para a gente... É um pouco. Quem é a Ibanks? Claro, prazer. É, bom, obrigado pelo convite, está aqui mais um ano. É, conferência especial. É, muito legal estar tá aqui. Acho que, bom, o Ibanks, nós somos uma empresa de pagamento, nós fazemos pagamentos em mercados emergentes para grandes empresas de tecnologia do mundo. Então, assim, simplificando um pouco. Até ano passado, quem éramos nós? Né? Acho que quem nos conhecia até ano passado, nós fazemos pagamentos na América Latina para grandes empresas, é, grandes tech companies, né? a gente fala. Somos o melhor parceiro de pagamento para grandes empresas que querem crescer na América Latina e em outros mercados emergentes. Então, a gente faz isso. Nós somos, A gente gosta de dizer que nós somos uma fintech de fato. né? Bem que é uma empresa de tecnologia profunda, é, assim, histórico, tech, time, a gente valoriza muito isso, né? É, não é apenas uma, um, uma pequena camada de tecnologia em cima do modelo de negócio, não é realmente uma grande pilha de, de soluções tecnológicas e, por outro lado, financeiro mesmo, né? a gente tem, é uma empresa de serviços financeiros também, o nosso modelo de negócio é um diferencial, então... Uma, uma, uma forma de olhar o e é assim, nós somos uma empresa que tem uma solução de tecnologia grande e robusta para fornecer pagamentos, também através de um modelo de negócio escalável é, em 18 países na América Latina e agora também fora dela, já vamos falar sobre isso. É, então, a gente realmente não é simplesmente um gateway, um software que faz pagamentos. Não, o e realmente é uma empresa de serviços financeiros que provê é, muitas camadas para facilitar os negócios dos nossos clientes é, nesses mercados. E a gente fica muito feliz que funciona muito bem, eles gostam, crescem com a gente, ficam, voltam, indicam para os amigos e é assim que a gente vai chegando até aqui. É, inclusive, é, hoje é dia 14 de fevereiro, né? dia 11 de fevereiro, né três dias atrás nós completamos 11 anos de idade. então Começamos em 2012 e agora chegando aqui 11 anos de jornada. Não, bacana. E, e são quantos colaboradores, quantos empreendedores na companhia hoje? Porque começou há 11 anos pequenininho, né? É, como, é, como é que está hoje? Sim, o e-banks ao todo, é, nas empresas do grupo, nós temos 900, 900 pessoas aproximadamente. É, no core, que a gente chama aqui de global payments, são 670. E a maioria dessas pessoas é, fica no Brasil, né? Em, Vou dizer assim, vou dividir mais ou menos assim, 70% ficam em Curitiba, é, tem um time forte aqui em São Paulo também, né? que todo o time de parcerias, desenvolvimento de negócios, várias lideranças sênior da empresa já ficam em São Paulo. A gente tem um time forte na China é, e um time forte nos Estados Unidos, porque os nossos negócios são desenvolvidos lá, né? como eu falei, os nossos clientes são grande empresa, grandes empresas de tecnologia, grandes varejistas globais, é, principalmente nos Estados Unidos e Ásia, e a gente também tem um time espalhado na América Latina, né? Que como são as nossas nossas operações são no Brasil, mas também no México, Chile, Colômbia, Argentina, então a gente tem gente espalhada por tudo e agora também espraiando fora da América Latina. E a gente a gente viu aí na, durante a pandemia a gente viu um grande boom, né, de empresas de tecnologia, né? Várias empresas, né? aumentaram seu valor de mercado, contrataram, é, obviamente estava num ambiente também de taxa de juros globais muito baixas, né? É, e ano passado a gente viu uma reversão, né? Obviamente não muda a tendência de longo prazo, que eu acho que tecnologia deve ser grande vencedor aí é, nos mais variados segmentos, mas a gente viu uma correção, né? Não só dos valores das, das ações das empresas, mas temos visto também é, demissões, né? É, layoffs, né? Em muitas empresas de tecnologia. Você podia falar um pouquinho é, do, do e-banks? Né? Eu entendo que, que a companhia ela já é rentável, rentável e anda pelas próprias pernas já há bastante tempo. É, falar um pouquinho como é que foram esses últimos anos e 2022, particularmente. Sim, é, esse é um tópico bem interessante, né? Acho que já foi bastante explorado aí no último ano e agora a gente já vive até uma maturidade dele. Mas eu acho que 2021 foi um auge de, de abundância, né? a pode dizer assim, de recursos. Então, para todas as naturezas de empresa, de tecnologia, todo mundo tinha muita abundância de recursos para investir em projetos, para crescer, para contratar. Então, isso desde as pequenas startups, esteja até as, as grandes big techs, né? empresas abertas já há muitas décadas. Então, acho que todo mundo, curioso, né? tava todo mundo nessa nesse momento, nessa reunião ali onde estava essa abundância e todo mundo e ao mesmo tempo que tinha muito recurso sempre tem projeto também então havia projetos né é, de expansão de novas linhas de negócio de produto de M&A então o mundo estava em ebulição e aí quando né os é, bom houve essa mudança no mundo macroeconômica politicamente aí que chegou 2022 é, e, e a escassez ela veio muito rápido, né? O negócio secou e acho que pegou muita gente de surpresa, né? A maioria das pessoas pegou, mesmo quem já estava é, prevendo que ia acontecer alguma coisa, pegou de surpresa com acentuado, foi quanto acentuada foi essa queda e claro, é, a gente, todo mundo teve que apertar os cintos. Nós, como você diz, né, Rosman, a gente Desde o começo do e a gente sempre teve orgulho de cuidar muito bem das nossas finanças, né? com muito cuidado e, e, e buscar rentabilidade. E Mas nós também, naquele momento, ali a gente também estava com muitas linhas de negócio, linhas de inovação, né, porque você vê a oportunidade ali, perto do teu core business, você fala, puxa, eu tenho que perseguir aquilo ali, né? Pre preciso fazer, porque não tem mais ninguém fazendo, eu, tô, eu sou o, a, a empresa mais bem posicionada para perseguir aquela oportunidade. É, e daí você faz isso com umas quatro ou cinco, né? Mas aí chegou 2022, a gente teve que realmente sanitizar. Então, a gente é, descontinuou a maioria dos projetos distantes do nosso core. É, e isso a gente foi desenvolvendo ali no, nos meses do começo do ano, quando a gente viu que a coisa precisava ser, ser reestruturada. Então, a gente descontinuou o nosso negócio B2C, Uh, algumas jurisdições que a gente tinha para uso futuro, do futuro, do futuro, a gente descontinuou, é, operações de otimização, de verticalização. Verticalização é uma coisa que também né, a gente acabava buscando, assim, coisas que fala poxa, talvez seja um pouco de preciosismo eu querer ser dono da cadeia inteira, quando hoje o mercado X é super competitivo, é, eu posso adquirir tal bem ou serviço aqui muito mais eficientemente, e para eu chegar nessa escala, para precisar, vou levar anos. Então, sim, a gente olhou para tudo isso, descontinuou, falou, puxa, a gente precisa é, preservar a nossa rentabilidade. Acho que no nosso caso, né é um privilégio, claro, eu acho que é até super pretencioso o título do painel, que eficiência, rentabilidade e tecnologia, né a gente fala tudo isso com muita humildade, mas é, mas no fundo a gente queria preservar a nossa rentabilidade, então a gente fez uma REORG importante em maio é, com esse objetivo. E é, é curioso, a gente foi super by the book, né? É, porra, quem fez MBA aí, né? e todas as dicas de porra, dos fundos e tal, falou se você precisa fazer uma, uma REORG dessa que envolve layoff de pessoas, tipo, faça cedo e faça profundo, né? para fazer uma vez só. É, e a gente seguiu meio que assim, não, não, não é ninguém para reinventar nenhuma roda aqui, então vamos seguir a, a cartilha. Foi do, dolorido no momento, ali, é claro, para todo mundo, mas é, acho que valeu a pena. É, estamos contentes com o, o desdobramento desde então, porque assim, não foi simplesmente uma redução de quadro, né? a gente reinventou como executar os projetos dentro de casa, descontinuar o que não era core, hoje a liderança está super comprada, hoje ainda tive uma, uma reunião de liderança lá no eBanks, com de coordenador para cima, 160 pessoas, uma sala espetacular, a galera deve estar tá aí vendo também. E putz, Então, a gente tem um benefício hoje, um efeito colateral, mas muito bom de ter uma empresa enxuta, é, direcionada, foco total no core business, que é a nossa fortaleza, cross-border payments, é, emerging markets, a gente falou assim, inclusive, é, a gente está fazendo essa redução agora para preservar a rentabilidade e ter um buffer razoável para continuar investindo no crescimento, na expansão e nas pessoas. Então, quem fica aqui, é, a gente precisa continuar dando porrada e crescendo. E eu acho que é, foi um resultado legal para 2022. É, o segundo semestre já mudamos né o, a, o humor, completamente, vamos para cima, expansão, já anunciamos expansão, fizemos nosso summit no México, o melhor da história. Assim, um dia vamos chegar nesse nível aqui de vocês, aqui eu ouvi do Fábio, que é a 22 edição, parabéns. É, no nosso summit, é, é a sexta edição já, então também foi espetacular com todos os nossos clientes, falando do pagamento, compartilhando todo o nosso conhecimento, trazendo a nossa rede para para conversar também. Então, acho que o segundo semestre já apontando para cima e a gente está bem feliz com o momento de agora. É, bacana. E, mas tentando pensar aqui em oportunidades, né? Esse, essa correção de mercado, ela tem ajudado, por exemplo, em novas contratações? Vocês têm percebido aí pessoas que vocês gostariam de contratar aparecendo com mais facilidade? O que, que precisa ser né, para, para você se tornar né, um funcionário do eBanks? É, até mesmo Mem a &A, né obviamente que vocês estão mais focados no core business né mas é cê, tem surgido mais oportunidades de coisas pequenas eventualmente que ajudem vocês a melhorar a operação de vocês com preços também mais acessíveis né Porque acho que a gente também tava tava num Boom onde tava tudo super caro né então querendo saber também né? nesse momento mais difícil tem surgido oportunidades legais também para vocês trazerem gente ou agregarem enfim, tecnologias novas no negócio de vocês acho que é uma, é uma excelente pergunta. Começando pelo pelo ambiente de talentos também, eu acho que em 2021 uma ebulição né, do mercado de talentos, principalmente em tecnologia, porque esses projetos que a gente estava falando, estavam todas as empresas fazendo isso. né Então, puxa, o cara pegava, captava 100 milhões de dólares, 200 milhões de dólares e ia ao mercado contratar talentos. e Então, isso... né gerava um mercado é, bem desafiador até para os dois lados, né, pra, porque pro, pro potencial funcionário também para distinguir o joio do trigo não é fácil na né? entrada, assim, e a gente infelizmente assiste, testemunha né? Alguma, algumas escolhas às vezes que infelizes. É, isso evoluiu um pouco, deu uma uma refecida, né? Mudou é, até entre as scale-ups, startups, empresas de tecnologia e empresas um pouco mais tradicional. O jogo voltou, né? houve uma migração grande para a empresa de tecnologia ali em 2020, 2021. É, acho que em 2022 isso, isso se racionalizou. E é, eu estou muito feliz com o time que a gente tem lá. Sempre olhando, a gente está sempre olhando para pessoas boas, assim, sempre buscando. Acho que essa tá a raiz do sucesso, com certeza está aí. Nosso time está completo e a gente vai assim para 2022, mas sempre tendo boas conversas e, e quem gente boa que queira trabalhar, gente, acho que sempre sempre tem lugar. E eu acho que na outra parte da pergunta, o ambiente de, de negócios, é, é o que a gente ouvia bastante já no ano passado. né é, Acho que o que, o, o que se acentua nesses momentos é a diferença entre as empresas que são mais genuínas e aquelas que estavam vivendo um pouco mais do hype do momento, né? E a gente acredita que a gente, né, Nós somos genuínos, e estamos entregando e a gente está aqui para o longo prazo. Então isso distinguia um pouco as empresas e puxa. Então nós, enquanto parceiros de serviços, puxa, hoje a conversa tá um, parece que está uma conversa mais é, mais calma. Sabe, com os nossos clientes, com os nossos fornecedores, está todo mundo buscando otimizar valor, não necessariamente preço ou custo, mas otimizar valor realmente, pensando no médio longo prazo, para escolher um fornecedor, para escolher um parceiro. É, acho que em todas as conversas, essa é uma impressão que eu tenho, assim, sabe? em 2021 estava uma correria tão insana, e, tanta... e aí você tem que ajudar você mesmo, separar o ruído, né? E ajudar o teu cliente também, né? Porque daí, poxa, o mercado inteiro está todo confuso comparando é, alhos com bugalhos. Aí. E agora eu acho que isso favorece quem é, quem é genuíno e está aqui para entregar um bom trabalho. Concordo totalmente. João, você falou agora há pouco do, do encontro que vocês fizeram no México. Se você pudesse falar um pouco né, dessa. Enfim, é raro né, de ver empresas brasileiras tendo sucesso né, em outros lugares do mundo. E vocês, acho que, de fato, são uma empresa, vamos dizer, é, que quer se tornar, inclusive, uma empresa de emerging markets. É uma empresa quase global, porque vocês têm clientes globais, né? mas, obviamente, focado mais aqui na é, é, América Latina e agora indo para outros é, países ex latam Mas se você pudesse falar um pouco da é, dificuldade, os desafios que, que, que são né, de ter operações fora do Brasil. E, e acho que isso começou já há bastante tempo. Né? Acho que desde o momento inicial você você já, já tinha essa cabeça de, de ter que ser ter que expandir esse mercado endereçável e estão tendo muito sucesso nisso né sim é a gente começou em 2012 só no Brasil e aí em 2015 a gente já percebeu que o nosso nosso produto ele era bem atrativo também em outros países né daí a gente já começou naquele ano com México peru Colômbia e Chile é, depois agregamos a Argentina e fomos adicionando então a gente terminou 2021 com 15 países na LATAM é, e presenças fortes, né? No Brasil, no México a gente tem uma operação importante, tem escritório é, na Argentina também. E, bom, enfim, é, nosso objetivo é sempre ter uma, uma cultura local, uma expansão local, trazer os nossos clientes, adquirir conhecimento para poder compartilhar depois. É cheio de desafios, né? Porque agregar esse conhecimento, criar uma rede de parceiros locais é, e repassar isso para os nossos clientes, sem dúvida é uma, é uma, uma, uma caminhada morro acima, né? você não pode se distrair, se não se cai, escorrega. Então, é sempre, todo dia um pouquinho tem que ir subindo. É, e é isso que a gente faz. A gente fez esse summit, summit no México, porque a gente gosta, assim, não, não só de fazer, mas de colocar statements, assim, né, Falou, aqui, ó, a gente nosso summit sempre foi no Brasil, foi no Rio, foi em São Paulo, tudo mas agora a gente fala, ó, vamos colocar no México, para mostrar, assim, que o Ibanks é uma empresa latino-americana que faz Latinoamérica como um todo, não é uma empresa de uns brasileiros aí que estão se aventurando. Não, a gente tem um mega escritório no México, super importante, uma operação das maiores de e-commerce que tem lá, é, e é um grande, um grande orgulho. É, assim, e agora, o que a gente fez ano passado, essa decisão a gente tomou no fim de 2021. Porque falando um pouco especificamente do nosso negócio... Nós fornecemos pagamentos para grandes empresas. Então, sei lá, tem lá a Amazon, uma cliente nossa. É, ah, eu Tem algumas geografias, né, alguns países que a gente já faz o processamento da Amazon. Né, diversos países. E assim, uma empresa como essa ou outras, eles já têm um relacionamento com o e já apreciam o nosso nível de serviço, que é o valor central do e né? A performance, nível de serviço, tecnologia de ponta já apreciam isso, e tem uma relação comercial, tem uma relação é, de contrato, as pessoas se conhecem. Então, o que eles querem é falar, puxa, Banks, resolve um problema maior para mim. Que na época que a gente expandiu para a Latam, a Latam já era um problema hum. maior. Agora, a gente resolveu falar, então vamos para fora da Latam também. E aí expandiu o nosso mercado, expandiu o serviços que a gente pode oferecer para os nossos merchants. Então, a gente fez esse anúncio em... Em setembro do ano passado, fim de agosto, eu acho lá no nosso samba no México que a gente estava começando uma operação na África. Então a gente já não, a gente às vezes anuncia as coisas antes de fazer, né? Dessa vez a gente fez diferente, a gente anunciou já fazendo. Então a gente já estava operando em três países: Nigéria, é, Quênia e África do Sul. Então conexões ativas já com clientes, já processando é, no terceiro trimestre do ano passado e desde então a gente vem é, investindo no crescimento dessa operação, já fazendo descoberta e pesquisa de outros países. Então, a gente começa 2023 com 18 países e vai terminar o ano com 25. Poderia né, anunciar aqui, mas vou guardar um pouquinho para o futuro, aí. mas no segundo semestre a gente vai anunciar bastante coisa de onde a gente vai estar, tá, que, assim por um lado, para o e é importante, porque a gente aumenta, como você disse, o mercado endereçável, que a gente pode atuar e é importante para a gente. E, e tem certos países, né? sem spoilers aqui, mas se você adicionar certos países à tua base, criar uma operação lá, você pode realmente dobrar o teu mercado endereçável e para a gente isso é importante. E para os nossos clientes, que, como eu disse, reconhecem, gostam do nosso trabalho e, e, e vai ser uma solução... uma, uma uma decisão natural expandir junto com o eBank e, e para a gente é isso que a gente gosta de fazer crescer crescer junto com os clientes e apoiar todo esse crescimento então para quem não conhece muito no detalhe né o que o, o ebanks faz se eu pudesse dar uma simplificar que que é um, um serviço que vocês oferecem por exemplo eu, eu permito que a Amazon venda um produto dela né, americano para um consumidor brasileiro e permito que esse consumidor brasileiro ele pague da forma que ele quiser né e, é, é, é, e que serviços que você está oferecendo né, para a Amazon? Né? Uhum. Se você pudesse tentar ajudar, é, a, a, a, quem está nos assistindo aqui, a é entender claro. o... Porque tem uma complexidade grande por trás, né? não é um negócio simples. Né? Olha quantos métodos de pagamento você tem na América, na América Latina. Né? No Brasil teve PIX agora, que imagino que tem, tem tido uma demanda muito grande. Então, vocês rapidamente tiveram que botar no, no leque de produtos de vocês para um, um, um cliente americano ou chinês, eventualmente, poder a, a, a receber nessa modalidade e não perder venda. Né? Exatamente. Não, essa é uma pergunta boa. E, não, e PIX é impressionante. né Impressionante. Valeria ia conversar só sobre isso aqui no... É, fiz até uma, uma, uma palestra no fim do ano passado nos Estados Unidos sobre Pix assim, e, claro, como o crescimento lá é muito pouco é impressionante realmente esse, né, a gente aqui hoje está muito acostumado já, mas é impressionante você olhando os números no e-commerce é, é, é impressionante enfim, o que a gente faz assim, claro, o, o que, que o cliente precisa então quando um, um grande varejista ou um grande, uma grande empresa digital ele não está não usando e-banks ele, ele não está aqui no Brasil, ele não está na Colômbia, ele só pode receber pagamentos por cartão de crédito internacional, que é difícil, os cartões é, brasileiros ou de outros países emergentes, eles têm uma reputação, é, uma, uma, uma dificuldade de aceitação internacional, no e-commerce global, vamos colocar assim. E então, quando o merchant, né, nós chamamos esses clientes, como a Amazon e vários outros, é, adicionam e-banks, eles passam é, a poder receber cartões de crédito locais aqui com uma adquirência altamente otimizada eles podem receber cartão de débito né a gente aqui no Brasil usa pouco cartão de débito no e-commerce mas se eu for para Colômbia para o Peru pro é, o México mais da metade dos cartões utilizados são de débito é, o merchant internacional pode começar a receber parcelamento é, que é uma coisa que também não está disponível nos é, nos trilhos de transação internacionais é, e os meios de pagamento alternativos, né, como pix, como boleto que era muito popular, agora gradualmente sendo substituído pelo pix, é, wallets, seja uma wallet aí do do Mercado Pago aqui é, nosso parceiro, ou seja o PayPal, é, seja o PicPay, isso no Brasil e na América Latina. E assim que no Brasil tem Pix e boleto, né, no México lá tem Oxxo, é, tem Safety Pay, tem Baloto, tem Pago Fácil, tem, tem, cada país tem os seus meios de pagamento. O que o Ibanks faz, a gente junta tudo isso e fornece através de uma solução de tecnologia para que o nosso merchant é, consiga processar. E aí uma série de serviços adicionados a isso, né, de de antifraude, de reconciliação unificada de tudo isso, a gente fornece banking as a service, payouts, então, a, às vezes o cliente ele não está querendo, o merchant não está querendo só aceitar os pagamentos, ele quer também pagar fornecedores, é, pagar vendedores, pagar é, criadores, né? creators economy, crescendo muito, influencers, então a gente é, provê esses trilhos de ida e vinda. E como eu disse no começo, não é só a tecnologia, né? a gente realmente tem uma coisa que a gente chama de Global Settlement Network, que realmente é, é a gente fazer esse fluxo financeiro de uma maneira completamente é, conforme a regulamentação de cada um dos países, é, que a gente possa fazer o repasse financeiro para o nosso cliente lá no país dele, seja ele a China, Estados Unidos, Suécia, o câmbio França. dele, né? Então ele pode receber em câmbios diferentes, você entrega no Exato. câmbio dele combinado, então. Exatamente. Então é tem todas essas camadas assim, tem a parte de tecnologia, meio do pagamento, mas isso é só a ponta. Depois entra todo um é, uma uma pilha de, de relatório financeiro. E servir esses grandes clientes não é fácil. Né? Eles precisam de muita personalização, muito atendimento. E, então, assim é bastante, é bastante coisa que a gente faz e construiu nesses últimos 10 anos. E se você pudesse falar um pouquinho de quanto tem crescido né, esse segmento de global e-commerce? Eu acho que, não sei se o pessoal tem noção né, de quão rápido tem sido esse crescimento nos últimos anos. Né? Acho que estamos falando aqui de dois dígitos, assim, já há muito tempo, né? se você pudesse falar um pouquinho desse tamanho desse mercado, quanto que ele tem mais ou menos crescido. Uhum. E também se você acha que essa tendência, ela continua ainda nos próximos anos. Sim. É, eu acho que é, é um mercado novo, né? A gente gosta de dizer que, assim, esse mercado, como ele é visto hoje, que é o nosso mercado, cross-border payments, é principalmente focado em emerging markets, é um mercado que nasceu junto com a gente ali, 2012, e então e é um grande privilégio trabalhar nesse nessa encruzilhada que a gente chama né, entre nesse nessa esquina aqui que é e-commerce, pagamentos e cross-border. São três setores super quentes assim em relação a crescimento. Então e-commerce na América Latina, puxa dependendo do país, é 30, 35% de crescimento overall na Latam, é, pagamentos também e no nosso mercado cross border, né, que é por ser um mercado novo, as pessoas, as empresas ainda estão destravando esse valor. Então tem muita empresa que ela tem o projeto, ela precisa ir, ela está subotimizada na maioria dos países então são, coisas a serem, são projetos a serem feitos, ah, ela de repente já conectou com o e-banks no Brasil, mas de repente não conectou ainda em outros países, e aqueles países estão só esperando lá, porque claro, a priorização em grandes empresas é, uma, é sempre um desafio, então assim, cresce, cresce muito, e a gente vê, vê grandes é, oportunidades aí nos próximos anos, então nessa dimensão dos países onde a gente já está né é, expandir os nossos clientes para todos os países que, que, que tem e banks e com todos os meios de pagamento e isso é uma, é uma grande oportunidade e aí a outra veia de crescimento que a gente vê é em outros países né que a gente essa expansão global para a gente é bastante estratégica porque é esse mesmo desafio que os consumidores brasileiros têm para comprar no exterior, Claro que o argentino tem, claro que o chileno tem, claro que o nigeriano tem, o sul-africano tem também e, e daqui a pouco em outros é, em outros países. Então puxa, eu acho que é um setor espetacular, como eu disse, a gente é muito privilegiado de estar aqui e, e já ter construído tudo isso, todo esse essa essa pegada de pessoas, de redes, de relacionamento, de parcerias. Porque não é uma coisa muito. Não é uma coisa trivial e que dá trabalho. Assim, ah, no México, o Ebanks, lá nós, temos, nós estamos conectados a quatro adquirências de cartão. Então, quando algum merchant global desse se conecta ao Ebanks, a gente tem redundância a melhor, a gente tem é, as melhores condições comerciais, a gente tem as melhores features de produto que não estão sempre disponíveis em todos os adquirentes. A gente tem melhor performance por ter roteamento automático, roteamento inteligente transações, e fazer isso, construir isso em cada um dos países é uma coisa é, que leva tempo. Enfim, falando de banks aqui de volta, mas eu queria falar um pouco desse mercado. Como é um mercado nascente, mas que, nascente porque 10 anos é muito pouco, né? mas que tem muito crescimento, e toda empresa global vai precisar de uma, precisar de uma solução dessa. Seja uma empresa que faz é, search, ou seja uma empresa que faz é, social, ou seja uma empresa que faz streaming, é, eles vão precisar monetizar sua receita nos países que não são é, Estados Unidos e Europa, e aí a gente está aqui para servir isso. não Ótimo. E, e tentar entender um pouco da da diferença, da dificuldade de operar em países emergentes. Né? A gente tem, tem a Agen, né, que é uma empresa super conhecida, empresa holandesa, listada lá fora. A empresa, não sei agora como é que está, mas valia é mais ou menos 50, 60 bilhões de, de euros. E ela tem operação no Brasil e, e, e, e não tem sido fácil para eles competir com vocês. Né? Assim, então, tentar explicar um pouquinho da, da dificuldade de operar né, em países emergentes. Né, vis a vis como, como é vamos dizer, operar em, em países desenvolvidos, né? Acho que nível de fraude, né, número, número de, de, obviamente, de meios de pagamento diferentes, regulatório, tem países que tem controle de capital também, às vezes não deixa o dinheiro sair, enfim, se você puder falar um pouquinho da, dos desafios né, de operar em emerging markets e que. E tem sido difícil né, para alguns players de países desenvolvidos é, ter sucesso, por exemplo, no Brasil, em, em, em varejo, por exemplo, banco de varejo, etc. Às vezes tem que ter muito essa questão local mesmo para você conseguir entender as particularidades de cada região. Né? Ah, total. É, eu acho que tem a ver com, com um dos tópicos que a gente falou de foco e rentabilidade. Puxa, a gente precisa de foco. né? Então, a Ad, eu admiro demais. É uma empresa espetacular, uma escala gigantesca. É, admiro muito, a gente usa muito eles como referência em diversos aspectos. Mas é um negócio diferente, é, tem é, dentro do nosso universo de pagamentos ele tem muito pouco a ver, porque o fluxo do e o modelo de negócio do e-banks é, é bem diferente. E até a gente é parceiro de muitas dessas grandes empresas aí né é, de tecnologia, de pagamentos, e a gente vê às vezes, os caras falam, puxa, mas você não tem PIX no Brasil ainda mesmo? Né? É uma empresa X, lá não vou citar nomes aqui, mas puxa, não habilitou ainda e se veio bem que a gente está completamente focado nisso aqui, né? E eu vou fazer. E a gente no dia, no, no mês do lançamento do Pix, a gente lançou junto com o Uber aqui, Pix Exclui. Então, se você pega uma, uma, uma viagem de Uber aí, todo o Pix do Uber é feito pelo Bem, a gente está aqui. E agora acabou de ser homologado semana passada como iniciador de pagamentos. E cara, cada meio de pagamento, desse é um mega desafio. E aqui é o nosso, é o nosso turf, né? Aqui é a nossa grama, nosso jogo, aqui que a gente joga. Então, em cross-border payments, em fornecer pagamentos e pagamentos alternativos para grandes empresas como uma, uma solução única. E, então, a gente está diariamente né, é, é vencendo aí desafios, seja no modelo de negócio de pagamento, seja em conversas com parceiros, em modelos de negócio, que também a, as regulamentações evoluem né? evoluem no Brasil mas é a gente teve uma evolução super importante e benéfica aí do, do da regulamentação cambial um, no ano passado e agora ainda evoluindo e, mas você imagina nos outros países né é, Argentina um país que tem tem desafios importantes ali para trabalhar com o nosso modelo de negócio mas é onde está tá, tá o desafio que tá a oportunidade também é, então no fundo Puxa, é, esse é o nosso negócio. Ele é bem diferente de uma, a gente chama, um modelo de adquirência um pouco mais standard que trabalha com a escala, né? E tem players formidáveis tanto no Brasil quanto no exterior, quanto globais como a Adyen e outros. É, alguns desses são parceiros nossos porque é, eles vêm que fala, puxa, eu tenho relacionamento com os clientes, mas eu não tenho a solução do ibanks. Né? É, alguns desses grandes players, eles estão no Brasil, estão no México E alguma presença tímida em um outro país assim. Imagina, a gente tem operação local em 15 países Com todos os meios de pagamento Fazendo movimentação financeira Então não é que a gente tem é só uma camada em cima da, da bandeira não, a gente, putz, Toda movimentação financeira, liquidação global é, é. Então acho que é a questão do foco, né? cada um no seu e, e aí como tocar o um negócio é aí é que está a beleza da coisa. E só para tentar entender um pouco como vocês fazem para ir crescendo o número de clientes e também ir crescendo a relevância dentro dos clientes. né Como é que funciona esse, vamos dizer, esse trabalho é, é proativo de vocês irem visitar, vamos dizer, clientes e mostrar as oportunidades que tem nas regiões que vocês operam, a eficiência que vocês têm. É muito... Também vocês já estão numa fase que são mais conhecidos, tem muito boca a boca de clientes também, um conta para o outro ou não. Todo mundo quer proteger o seu mercado. Imagino que você, o mercado cresce muito, mas você, tem, você também está ganhando share of wallet dentro dos próprios clientes. Né? Então, você pode estar crescer mais do que, do que o mercado. Esse cliente pede para você ir para alguns outros países e fala, pô, vai, me ajuda, eu estou precisando de ajuda para... Para vender na Nigéria, né? Você consegue? Você vai junto com esse cliente? Como é, como é que funciona essa, essa, vamos dizer, esse ambiente aqui? É, é, a gente é o básico, bem feito, né? A gente tem que. É, engajamento do cliente estar junto com o cliente, entendendo, sendo proativo, se você quiser só sentar e esperar o cliente vir, não vai acontecer, o mercado vai ficar mais competitivo, cada mercado vai sempre ficar mais competitivo. Então, sim, a gente, é, como a maioria das empresas de pagamentos, grande parte da nossa receita, neste ano, vai vir dos clientes que eu já tinha no passado. Né? Vamos pegar o. Não vou usar o meu número aqui para não compartilhar, mas vamos pegar o número da Adjen, por exemplo: 80% do volume do, da receita deles vem de clientes da base. É, e daí tem aquele Net Revenue Retention, tal, um indicador super importante. Então, cara, ou seja, account management, gestão de contas, é uma função primordial da empresa. Então, sim, e, e não é só do account manager, é da todo, de toda a estrutura comercial e é minha. Então, puxa, se eu não estou visitando o cliente suficiente, eu estou errado, né? É, então agora, puxa, mês que vem, esse, é, vou para os Estados Unidos, depois China, já fui, assim, tem que ir, tem que estar tá falando, é, tem que estar tá conversando, tem que estar tá sentindo o cliente, é, tem que estar tá construindo projetos. A gente tem é, revisões trimestrais com os grandes clientes, tem reuniões semanais com os grandes clientes, em torno de performance, melhorias, relatórios, tudo que a gente está fazendo. Porque não adianta só fazer, tem que fazer, entregar e mostrar. É, porque o, nosso, o valor que a gente entrega é complexo. É, Se não, o cliente vai chegar um competidor e vai falar assim, ah, mas eu tenho uma taxa de aprovação de cartão é, cinco 5 pontos percentuais maior que o -banks. Primeiro que não existe isso. né? Nós somos os melhores. E... Mas, assim, é um mercado técnico. Então, para explicar e conversar com o cliente qual que é o critério que ele deve usar para medir, medir é, a taxa de aprovação. Porque, senão, cada um vai chegar e vai falar uma coisa. Então, a gente tem, puxa, analytics, é, equipe de dados, para mostrar isso e estar tá junto com o cliente e buscar projetos. E, e é, é curioso, assim, uma expansão é uma celebração tanto para nós quanto para o cliente porque são projetos que levam tempos de gestação, assim, levam um ano. Tipo, ah, eu vou lançar, é, sei lá, Peru com cliente X, ou Colômbia com cliente X. A gente lançou recentemente, aí, é, vou guardar o segredo, mas é, para a gente fazer um press release daqui a pouco, a gente lançou é, República Dominicana, uma operação bem grande para um cliente. Puxa, foi uma celebração completa. Para nós e para o cliente, porque para a gente, puxa, a gente ativou um país espetacular, que a gente queria trazer mais volume, para o cliente também, porque ele otimizou os pagamentos que estavam super ruins para ele, ele vai crescer, e isso numa empresa, numa big tech, a área de payments, ela está servindo o business. Então a área de payments celebrou porque ela vai conseguir atender o cliente dela, que é a área de negócios, que está tentando vender varejo ali. Então, puxa, é um, é um, são projetos normalmente super longos. Então, você, vocês não são um custo para o cliente, vocês são um parceiro do cliente para ele vender mais. Exato. Dá para ver dessa forma. Isso, a gente teve, teve uns anos atrás que a gente genuinamente falava assim, é, meios de pagamento locais são o melhor investimento em marketing que você pode fazer. Porque é growth mesmo. Porque tem uma continha ali que é o... É, se você pegar a taxa de aprovação, né? ah, digamos que você está com uma taxa de aprovação de cartão no teu checkout de 70%, e se você adicionar e-banks, eu consigo colocar você em 85% e coloco o parcelamento, e se o cara não tiver cartão, eu coloco o Pix, é, e digamos que eu tire você de 70% para 90%, imagina o que isso faz com o teu unit economics e com o teu custo de aquisição. Né? Isso, isso é normalmente o fato que deixa um país viável ou inviável. Porque você tava lá investindo um monte em marketing, daí chegava no checkout, o cliente tinha uma experiência ruim eu não conseguia pagar, você está perdendo investimento líquido. E essa é a nossa ideia. Então, puxa, aqui... Essa é a principal proposta de valor. E a gente trabalha diariamente para que esse 90 não seja 90, seja 90.5, seja 91, é, que não tenha fraude, que otimize o nível de aprovação com o nível de, de chargebacks e contestações. Puxa, então, esse é para isso que a gente vive. Perfeito. A gente falou da Adyen, da e de novo, é, você tem um competidor na aqui na América Latina, que é, ele está listado lá fora, que é a The Local, uma empresa também, assim como vocês, tem tido bastante sucesso, crescimento, e empresa super rentável. Né? Eu acho, e me corrija se eu estiver errado, eu acho que tem ainda muito espaço para vocês dois crescerem, né? acho que o mercado cresce muito. Hum. É... Mas, assim, tentando entender mais do lado de vocês, não, não é para falar deles, assim, é, nível de serviço, assim, como, como a gente, vamos dizer, o cliente vai conseguir diferenciar, né, os dois, é isso mesmo, é performance na aceitação né, dos meios de pagamento, é, é mais vendas, é também um serviço de conciliação para o cliente, para ele conseguir entender de uma maneira é, eficiente, é, ter relatórios, enfim, de uma maneira fácil dele enxergar como é que tá está um vendo as lá fora, o que, que é essa proximidade? É você conseguir realmente resolver um problema do cliente é, muito rápido? É, se ele precisar de, uma, de ir para, um, para uma nova região muito rapidamente, você consegue ajudar, ajudar ele, mesmo que para você não seja talvez, é, vamos dizer, o mais eficiente do ponto de vista financeiro? O que que... Se eu tivesse que... O pessoal que está assistindo a gente, assim, se tivesse que entender um pouquinho como tangibilizar né, é, é, essa, esse melhor serviço, do ibanks, o que você é, falaria? É, assim, a gente trabalha com performance, nível de serviço, tecnologia. É isso que a gente faz e assim é um, é um pata Bom, não era para comparar, né? É, não vou entrar na comparação. Eu acho que sim. Vamos quase conseguir. Fala do ibanks, quase conseguir. <risos> e né? A gente trabalha muito, maníaco por performance, por nível de serviço, é, por ser genuíno em tudo que a gente faz. Um Account Management é muito forte, está junto com o cliente. E, assim, Rosa, a, a resposta que a gente tem dos clientes, e acho que muita gente faz é, investigação e research junto à base de clientes, junto a especialistas do mercado, eu acho que qualidade, o nível de serviço, a, a sustentabilidade do modelo do eBanks é, é realmente o que nos diferencia, sem, ter, sem comparar com o competidor, falando da gente, né? É, e para onde a gente vai, o mercado é grande, o mercado é espetacular, é, tem o mundo inteiro, daqui a pouco tem Ásia, tem outras coisas para a gente fazer, é, e é curioso assim, que o mercado de pagamentos é, pagamentos globais e movimentando bilhões de dólares e tal, mas no fundo ele é bem pequeno. Ele é bem pequeno. Eu gosto de fazer um exemplo aqui: Se pegar as empresas de tecnologia, Big Tech, Estados Unidos, ali. É, vamos falar, 10 empresas. São 10 empresas. Quantos head of payments, head of global payments tem? Quantos head of Latam payments tem? Então, você pegar nisso e aí os, os, os analistas de produtos, de payments tal, você vai colocar 30, 50 pessoas numa sala. Então, é muito fácil reconhecer o ambiente competitivo de parceiros. É, então, eu acho que é mais a, a voz do cliente, é o que fala ao nosso favor, aí a favor do mercado, de, de louco, o nosso competidor falar o nome aqui, empresa super competente também, estão crescendo um monte aí, e, e acho que a gente está nesse mercado junto e, e pelo mercado também, não é só por, individualmente pelas empresas. Está ótimo, João. A gente está chegando perto do final. Queria saber se você quer, João, se você quer, o que você gostaria de falar nesse final? Tem um monte de gente do ebank que está te escutando, clientes, né? tem um monte de investidor curioso querendo saber mais da companhia. Queria te dar a oportunidade aí de falar mais algumas palavras para a gente terminar. Não, Primeiro, agradecer ao BTG Pactual, todo mundo aqui, parabenizar de novo pela conferência, obrigado pelo convite. É, acho que 2022, 2023 vai ser um ano que a gente está muito animado, espetacular, querendo mesmo executar. É, a gente está muito focado no negócio, né? até estava conversando com o Fábio, e falei, puxa, essa é a primeira conferência que eu tô vindo, esse ano, começando a conversar de volta com o mercado, porque a gente está totalmente focado nos clientes, na expansão, nos produtos, querendo é, trazer cada vez mais estrutura envergadura pro e envergadura para o ibex. Quem sabe no segundo semestre a gente conversa, começa a conversar mais. E mas a gente está super focado é, é no sucesso dos nossos clientes, crescer junto com eles, fazer expansão. África, América Latina, puxa, está é, muito feliz, assim, é, eu acho que é, o nosso CFO Alex Dinkmann costuma falar que 2022 foi uma jornada do herói mesmo, né? a gente tomou bastante porrada ali no começo, e daí sai, vai, não vai, chama o ancião, chama o mentor e tal, mas é, no final a gente está saindo super fortalecido e, e estamos felizes quando, quando a gente olha para o pro, que vem pela frente em 2023. Obrigado, João. Obrigado.